aqui meus putos do ação já para mais um vídeo pá pessoal, estava aqui a editar um vídeozinho meu, estava aqui a editar umas coisas e fui dar uma olhada nas mensagens no Instagram, Facebook, etc e vi lá muita malta mandar mensagem para eu apresentar em vídeo no Youtube, como estou a fazer agora o meu novo familiar, pois é por isso é que eu digo à malta para subscrever todas as minhas plataformas, porque há coisas que eu ponho no Instagram que não ponho aqui no Youtube e vice-versa Uh, e o que é que se está a passar aqui? Se vocês não sabem, dêem uma olhada no meu Instagram, Yuri Francês, e vão ver que eu comprei um carro novo. Comprei novamente um familiar e novamente um carro que eu já tive, um carro que eu adoro. A malta lá já viu e pediu-me para eu fazer um vídeo do carro. Eu sinceramente não ia fazer vídeo deste carro, porque foi um carro que eu comprei, um carro família, não é um carro para fazer assim um conteúdo dele. Mas vá lá, vou-vos mostrar para o meu novo familiar. Antes de irmos, olha o que está aqui, olha o que está aqui, uma vitrinezinha com coisinhas boas, olha aqui, só de Dragon Ball, turguês, um Toledo, um Turbo, ali um VTI, um Corsa GSI, aqui mais um VTI, só coisinhas boas, só coisinhas boas. Então nós vamos lá apresentar o meu familiar. Pois é, malta, sem mais demoras, temos aqui... O meu novo CC! Então, mas aí, tu compraste todo passado CC já não tiveste um carro destes. Pois é, malta, eu tive um carro destes. A única diferença é que era preto e tinha um bocadinho mais de extras. Este tem é um bocadinho menos. O meu outro estacionava sozinho, tinha o Lane Assist e este, por acaso, não tem. Mas, em termos de motor, é exatamente a mesma coisa. 2.143 cv, motor já com a manuel daquele motor que já não dá stress. Então, foste comprar um carro igual. Pois é, pessoal, este carro foi um carro que me ficou mesmo atravessado. É um carro que eu esteticamente pá, adoro. É um carro lindo, lindo, lindo, lindo. Adoro este carro. Esteticamente é mesmo brutal. Epa, e depois a andar, em viagem, conforto pá, A caixa adoro, adoro tudo neste carro Gosto de tudo neste carro Então se gostas de tudo neste carro Porquê é que vendeste outro? Pois é malta Se vocês seguem o meu conteúdo Virem que eu comprei esta casa Uma, uma casa nova E na altura Quando a comprei Precisava de larga Para dar as entradas Pagar as escrituras Essas coisas todas E só tinha carros velhos Como agora Ainda continuo a ter Só carros velhos Mas tinha um Passat CC Que era o único carro Que eu conseguia vender Fazer algum guia Para conseguir comprar a casa nova Então pá, não hesitei Há prioridades não é? Tinha o meu CC à venda e vendi facilmente porque o carro estava mesmo, mesmo bacana, mas ficou-me completamente atravessado. E eu disse à família: Um dia vamos ter outro. E aqui está outro passado CC. não ia fazer conteúdo deste carro, mas quando trouxe o carro, decidi fazer uma surpresa em casa e comprar o carro no segredo. Cheguei, pus o carro ali à porta e, e, e foi esta a reação. Veja, veja, veja, Marisa. Desculpa a demora, mas está devolvido. Não. Carreguei no... no destrancar. Não. sério? Está devolvido. Não. E deixas de falar assim? Claro então! Oh. Ainda, lembras, ainda lembras como é que pega? Uh -huh. Que legal! Oh. Ai, achas que me esquecia! Eu juro que este não fosse assim. nada! Faz um bocadinho só de marcha atrás, que eu, eu é que já não me lembrava travas e aqui Não, sim, sim, é só para ficar com a frente dentro Mais um bocadinho Mais um bocadinho Sim, mais um bocadinho tá bom Está devolvido E já te posso tirar o Ibiza. Pois é, as reações genuínas são as verdadeiras e quando não se está à espera ainda se sabe melhor fazer estas coisas. Agora, acerca deste carro, o que é que eu vos posso mostrar? Em termos de curiosidades. Por exemplo, tem já aqui a abertura da mala automática temos aqui umas curiosidades bastante boleiras a mala é gigante, o carro tem bastante mala, temos aqui um suporte para as compras isto parece ridículo, mas isto dá um jeitaço e o carro tem assim pormenores muito, muito fixe e muito diferente do normal a gente chega aqui, damos o toque na porta, isto abre ligeiramente o vidro, porque uma das coisas que eu mais gosto neste carro, até vos vou mostrar aqui, é os vidros não terem aqui o aro, fica a porta assim, e eu acho isto espetacular, gosto mesmo deste pormenor dos CCs não terem o ar da porta, fica mesmo muito, muito top. Estoffezinhos em pele, Apoio de braço, não tem teto de abrir, o meu outro tinha teto de abrir, mas digamos que os tetos de abrir dos CCs, os forros dão muita raia e assim com este não tenho stress. Tem duas, dois banquinhos, pá, são super confortáveis, são super cavados, o banco é muito acavado. Tem aquecimento, tem aqui bancos aquecidos. Conseguimos encher também aqui as costas, se quisermos as costas um pouco mais para a frente, conseguimos encher aqui. As costas do banco são elétricas, conseguimos regular aqui. Temos a rádio, temos aqui a navegação, temos aqui no menu algumas coisas como, por exemplo, a informação do carro. Ele agora está, não, não diz nada porque não está a trabalhar, mas até vos posso pôr a trabalhar. Posso pôr a trabalhar. E eu acho que isto só funciona se eu fechar a porta. É aqui no menu, informação do carro. Exatamente, diz-nos quantos litros temos de combustível, as rotações, a quilometragem, a temperatura e umas mariquicezinhas porreiras. Ainda no, no menu temos aqui a ligação para o iPod para o CD, AVI, no relógio temos por aqui assim o relógio este porta-luvas já é refrigerado aqui atrás temos uma curiosidade que é também das coisas que eu mais gosto neste carro é um 4 lugares e eu adoro, os bancos de trás são muito semelhantes aos da frente diria praticamente iguais, muito cavados e é um carro de 4 lugares dificilmente a gente anda num carro com 5 pessoas que vão confortavelmente bem sentadas 5 pessoas e assim 4 vão sempre bem, encaixa tudo à maneira eu prefiro 4 lugares, já o EGA 9 é 4 lugares aqui à frente no motor temos um 2 litros, como eu estava a dizer 143 cavalos com todas as tampinhas, com um trabalhar espetacular, líquidozinho de rosa está muito, muito, muito bem estimado este carro, este carro está mesmo bem estimadinho, ah, as luzes são automáticas tem o Auto Hold, aqui dentro temos aqui o suporte para pôr copos, aqui um ele e ali outro temos o apoio de braço Temos aqui mais um compartimento para algumas moedinhas Aqui atrás se levantarmos também isto Também temos aqui um suporte para copos E aqui atrás mais um recipiente para guardar coisas O apoio de braço Aqui temos a ventilação E uma coisa muito fixe Temos aqui tomada normal daquelas tomadas de casa Que dá jeito também se a malta quiser ir aqui Estás com tablets a carregar etc Dá bastante bastante bastante jeito E é isto pessoal? Isto é o meu novo familiar o meu novo Passat CC Epa, e como eu estava a dizer é um carro que eu gosto bastante é um carro lindo lindo lindo lindo lindo lindo e está à noite as luzes atrás fazem estas bolinhas aqui fica espetacular Epa, e fica muito muito fixe Epa, estou super contente não sei se vocês estão a entender no vídeo mas eu estou super contente Porquê? porque foi o um marco que eu disse que um dia em dia ter outro Epa, e conseguir ter outro cumprir aquilo que eu ambicionava Epa, tem outro sabor e é espetacular. O carro em si é um carro com praticamente 250 mil km, Como vocês estão a ver, um trabalhar espetacular. 4 pneus novos. A revisão foi feita também pelo antigo dono há dias. E o carro está muito, muito top. Mesmo, mesmo, mesmo espetacular. E antes de finalizar o vídeo, não posso deixar de agradecer ao Carlos de CP Automativo. Foi quem mais uma vez me arranjou este carro. Vocês sabem que é o Carlos, certamente. O homem que me acompanhou no projeto do saxo de início ao fim. O homem que me arranjou o G40 abandonado e agora ele recebeu este carro à retoma na CP Automotive e ligou-me e disse, Pau, Ior, vem cá buscar o Passat CC, eu sei que tu gostas disto. este carro está impecável, está imaculado e vais ficar contente e este carro é para ti. Mais uma vez, Carlos, obrigadão, é isto que eu gosto no YouTube, para os amigos que eu faço à Paula dos vídeos e dos patrocínios e dos projetos que a gente tem, depois ficam efetivamente amigos e mesmo que a gente já não esteja a, a trabalhar mesmo que eles estejam a trabalhar com outras pessoas não importa, a amizade é só uma e essa prevalece sempre, Carlos, obrigado e não me esqueço, não me esqueço mesmo e desculpem se foi fiz assim, um vídeo simples mas foi um vídeo que eu nem era para fazer resolvi fazer porque vocês pediram à Brava e se vocês pediram eu mostro e pronto só, acho que está tudo, está apresentado o meu passado CC, era um vídeo que eu nem era para fazer como eu estava a dizer, mas vocês pediram tanto e eu acho que tenho que vos mostrar as minhas conquistas porque é graças a vocês que eu consigo realizar estes sonhos porque se eu não tivesse a audiência que tenho não conseguia realizar os projetos que realizo nem fazer as coisas que faço Mais uma vez, pá, peço desculpa foi um vídeo simples mas é, pá, eu estou contente, estou mesmo contente porque curto mesmo do carro e, e é estou contente pronto, e quis partilhar convosco essa minha alegria é uma coisa simples, é uma coisa que hoje em dia já se compra barato é uma coisa que para quem tem muito dinheiro isto. É uma merda, mas pá, é o meu carrinho, é o meu familiar e gosto mesmo dele. Vai malta, fiquem bem, um grande abraço, pá, olha, e um grande gás.